Haverá alegria entre os anjos de Deus Por um só pecador que se converte Esta é a palavra da salvação Glória a vós Senhor As palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém, Amém. O Senhor é Deus dos vivos Não dos mortos E por que Ele ressuscitou? Justamente para Justificar vivos e mortos, salvá-los, devolver-lhes devolver a vida. Mas era difícil que os mestres da lei, os fariseus tão entendidos como se consideravam, compreendessem isso. Os fariseus com o seu rigor, alimentado pela interpretação que eles tinham sobre a lei... Esperavam de Jesus um tratamento mais duro do mestre para com os pecadores. E eles se escandalizavam da forma tão natural com a qual Jesus tratava aqueles que eram de má fama, aqueles que estavam ainda no mau caminho, distantes de Deus e que se sentiam à vontade na presença do Senhor. Jesus ceava com estes homens e mulheres e Jesus ganhava os seus corações mas o julgamento dos fariseus era maior do que a alegria de ver um irmão se voltando para o ensinamento divino e é por isso que eles investem as suas energias em criticar e assim desperdiçam essas energias que poderiam ser colocadas a serviço do reino de Deus nós vemos aqui duas visões diferentes em relação ao Pai a visão que os fariseus têm e a visão que o Senhor nos apresenta os fariseus dividem as pessoas em dois blocos como os bons e os maus os bons são dignos de salvação os maus de condenação. Simples assim. Não é? Também nós podemos cair nesses critérios muito simplistas e até rotular as pessoas ou grupos, não é? como sendo pessoas de bem, pessoas do mal. Mas conforme os nossos critérios, no nosso julgamento nós podemos errar muito, muito, porque apenas Deus conhece o interior do ser humano, o seu coração. Nós conhecemos sim, permitamos dizer, alguns podres, não é? Aqueles que são visíveis. Deus conhece aquilo que há de mais profundo no ser humano. E ainda que alguns sejam rotulados como pecadores, para uma mãe, para um pai, o filho não é um pecador, um perdido. Talvez para alguns... Ele seja visto assim, não é? Para o pai e para a mãe, quem que ele é? É filho, é filha. E é claro que o pai e a mãe quer que o filho se reencontre, que ele mude. Assim também o Pai do céu deseja, com toda a sua misericórdia, que estes filhos que estão transviados retomem o caminho. É por isso que Jesus apresenta uma outra face do Pai até então desconhecida para aqueles homens que tinham a Deus como o Senhor Vingador, é? o Senhor com a sua cólera. Jesus apresenta o verdadeiro rosto do Pai, o rosto de bondade, de misericórdia. Os fariseus estavam tão agarrados à lei porque eles tinham a falsa sensação de que isso lhes garantiria a salvação e fazia com que eles não percebessem os seus próprios pecados. E era muito mais fácil ocupar-se dos pecados dos outros. Jesus Cristo é aquele que olha para aqueles pecadores como pessoas que precisam agora ser resgatadas. E muitas delas se reencontram. Outras não, conforme a liberdade humana que Deus nos deu, que é algo muito sagrado, o nosso livre arbítrio. Jesus apresenta este Pai que se destina com um amor abundante aos pecadores. E nós podemos nos encontrar neste grupo também de pecadores, ainda que muitos de nós Busquemos a retidão Busquemos a lealdade aos ensinamentos do Senhor Nós também temos muito ainda por converter-se, não é? Há muitas coisas ainda Que talvez estejam debaixo do nosso tapete Assim como os fariseus também lançavam o tapete da lei Sobre as suas próprias faltas Nós precisamos Dessa misericórdia divina, nós precisamos de uma conversão diária, isso é até o final da nossa vida. Tem algumas pessoas que dizem assim, ah não vou na igreja porque a igreja fica só enfatizando que nós somos pecadores. Na verdade a igreja enfatiza que mesmo sendo pecadores como somos, Deus é misericórdia que sempre nos dá uma chance. Nós sabemos que tantos aqueles que são vistos como bons ou maus, partem. E talvez nós sintamos mais a falta daqueles que nós consideramos bons, não é? Mas não percebemos que talvez aqueles que nós colocamos como maus, né? Na nossa ótica, são pessoas que Deus está dando uma chance maior ainda para se converter. A tolerância de Deus, gente. Olha a parábola de Jesus, além dessas duas que Ele conta, do joio e do trigo, que coabitam, que crescem juntos. Para que o Senhor permite isso? Justamente para que as pessoas, nesse processo de, de amadurecimento, tenham a oportunidade de se transformar. E depois... Conforme a escolha que cada um faz, vai aparecer os frutos não é, das suas obras, que é joio ou trigo. É? Mas tem o um tempo de crescimento para cada um se manifestar. E esse é o tempo de vida que nos é dado. O Senhor convida os santos e os justos que estão no meio de nós a perseverar nesse caminho. E estes já têm o seu amor, porque o bom pastor guarda, rebanha, aqueles que já são seus, mas o bom pastor é aquele que vai até a ovelha que está perdida, assim como alguém também se inclina sobre o que mais necessita, aquele que mais dá trabalho, aquele que requer uma dose maior de misericórdia. O nosso Deus é assim, é a paternidade de Deus. Não é um Deus que passa a mão na nossa cabeça, não é um Deus que vai nos livrar de algumas coisas que são próprias da natureza humana, mas é um Deus que vai nos oferecer sempre o seu amor, vai nos dar sempre as ocasiões necessárias para nos voltarmos para a sua graça. Aos bons cabe conservar a fé no Senhor, manter-se fiéis Aqueles que não são tão bons e talvez considerados maus por nós, são aqueles aos quais se dá um amor que deve atraí-los ao coração de Deus para que tenham a oportunidade de se converterem. Se nós somos também pessoas que carregam dentro de nós o bem e o mal, por isso nos confessamos, por isso constantemente na liturgia pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, aprendendo tanto os nossos pecados no ato pretensial, é porque ainda não fomos santificados. Fomos justificados sim por Jesus Cristo, mas queremos a cada dia permitir que a justiça do Senhor nos alcance e sejamos assim também justos, homens e mulheres que perseverem no seu caminho e sejam capazes de olhar para... Aquele que ainda não está neste caminho, como alguém que precisa ser reinserido e reencontrar-se com a misericórdia para que haja mudança em sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.